Um novo chip de computação flexível e maleável como a pele humana foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Capaz de aderir aos movimentos do corpo, a invenção representa um salto na tecnologia de biosensores. O chamado dispositivo neuromórfico também funciona como um mini cérebro humano capaz de ler e processar as informações coletadas do usuário. Os inventores do novo chip uniram inovações de setores da ciência de materiais, inteligência artificial e aprendizado de máquina para criar um equipamento que possa ser acomodado na pele do usuário sem causar desconforto. Além da sensação natural, a integração do aparelho com a epiderme é capaz de melhorar a qualidade e precisão dos dados obtidos. Como é maleável e flexível, o biosensor acomoda os movimentos do nosso corpo de forma mais eficiente que relógios inteligentes, por exemplo. Segundo os pesquisadores, a invenção pode ser adaptada para rastrear indicadores complexos de saúde. Ciborgues ouvidos pelo G1 contam que usaram um implante para substituir chakras, proteger o computador, realizar performance artística e que implantes costumam gerar surpresa nas outras pessoas. Passar pela catraca do trabalho, compartilhar o contato no Whatsapp, bloquear o notebook. Essas são coisas que algumas pessoas no mundo, inclusive milhares de brasileiros, conseguem fazer sem ter que teclar ou aproximar de um aparelho. Isso porque tem chips implantados no corpo. Com um dispositivo que tem o tamanho de um grão de arroz e é imperceptível para quem olha para a pessoa. É possível armazenar pequenos arquivos que serão lidos por outros, como celular, sensores de catraca e etc. Esse tipo de solução existe há alguns anos, mas ainda gera surpresa em várias pessoas. Normalmente, olha um estranho para você porque não é um negócio muito trivial, diz o especialista em segurança cibernética Thiago Bordini, que tem um chip em cada mão desde 2018. Com todo esse avanço tecnológico cada vez mais acessível às pessoas, você colocaria um chip desses em sua mão?